Vamos ver o que está que acontecendo aqui agora com o Bitcoin, porque de acordo com o modelo Stock to Flow do Plan B, o Bitcoin poderia buscar agora, no mês de novembro, a casa dos 98 mil dólares, só que o tempo está correndo. Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin para ver o que está que acontecendo. O Bitcoin que não fez muita coisa aí no final de semana. Antes de mais nada, não se esqueça, se você está acompanhando o canal mais tempo e gosta dos conteúdos, deixe aquele like para apoiar, me ajuda muito mesmo, comente aqui abaixo também no vídeo. Se você não está inscrito no canal, convido você a se inscrever e também a participar aqui do grupo Telegram. E para quem não baixou o terminal da Tânia, aconselho também a todos baixarem aqui e deixar configurado nas, nas principais corretoras do mercado, você pode operar em mais de 20%, corretoras direto do seu computador, tá? Inclusive que eu uso no meu dia a dia para acompanhar o meu portfólio em diversas corretoras, na Gate.io, por exemplo, você pode ver aqui diversas uh, altcoins, né? Pequenas, você pode acompanhar se os trades estão indo bem, tá? Vale muito a pena, pessoal. 100% gratuito. Você também está apoiando aqui o canal para fazer cada vez mais conteúdos. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin que não fez grande coisa aqui no final de semana, né? Eu comentei para vocês aqui sobre esse trade, né? Que o Bitcoin poderia fazer de poderia fazer que seria esse aqui né dessa retração Fibonacci né fundo topo aqui ó essa região de 618 de retração Fibonacci que o Bitcoin até não respeitou né pessoal ele acabou não respeitando essa região aqui né então o stop melhor seria aqui nessa Nessa, abaixo aqui dessa, desse último fundinho, né? Um stop longo, eu acabei não entrando nessa operação. Né? Vamos ver aqui com o Bitcoin o que, que eu tô de olho. Vou, vai ser um, um vídeo super rápido para vocês, tá? Porque não tem muito o que inventar aqui agora no Bitcoin. Quem não assistiu as últimas análises, aconselho a assistir aí. Eu fiz um pouco mais, falei um pouco mais de detalhes aqui que eu espero pro Bitcoin. Tá? Mas, pessoal, o que, que eu tô olhando aqui agora mais importante, tá? Para mim, aqui é olhar aqui essa retração Fibonacci, né? Puxando esse topo aqui, que o Bitcoin buscou a região de 68.900 dólares, né? Até esse fundo aqui, o último fundo que o Bitcoin fez aqui agora, tá? tô acompanhando a região aqui de 618 de retração Fibonacci, pessoal. Essa região aqui agora, tá? Que tá aqui na casa dos 66.428 uh, 66 dólares, que foi exatamente aonde o Bitcoin agora teve rejeição, pessoal, tá? Então. Pro o Bitcoin, aqui agora a gente conseguir ter uma expectativa para o Bitcoin buscar aqui novos ares, né? Buscar subir logo, porque a gente está ansioso aqui com esse, né? Com toda essa, inclusive com o Plan B falando que o Bitcoin vai buscar a casa dos 98 mil dólares aí para o mês de novembro. Que eu tô ficando até um pouco com um o pé atrás aqui, pessoal, porque o tempo tá correndo para o Bitcoin, tá? Ele teria que subir aqui praticamente 30% muito rapidamente em duas semanas, né? Que para o Bitcoin até não é impossível. Mas enfim, pessoal, o tempo tá correndo aqui agora e Bitcoin teve rejeição nessa região de 618, tá? Então, pessoal, a gente teve uma melhoria aqui no indicador de sentimento aqui agora, né? Por isso que eu estava um pouquinho com o pé atrás. Eu estou me posicionando aqui em regiões mais abaixo, né? Regiões aqui abaixo dos... Uh, aqui dos 62 mil dólares, né? Olhando aqui, por exemplo, no Trading Light, a gente pode ver regiões que tem o maior número de ordens, pessoal. Essa aqui é uma ferramenta fantástica, tá? Vocês podem fazer, inclusive, aí um trial de 14 dias gratuito aí, tá? Então, vocês podem ver aqui onde tem mais ordem posicionada aqui para o Bitcoin, tá bom? Aqui, por exemplo, pessoal, a gente tem na casa dos... 62 mil, aqui 62 mil uh, e 500 dólares em 54 bitcoins. Aqui tô usando o gráfico da Coinbase, tá? Vocês podem ir lá em aqui, outras corretoras também. Então, eu estou posicionando aqui minhas ordens à frente aqui dessas ordens maiores, tá? Então, aqui, por exemplo, 61, 62, mil, uh, 62 bitcoin aqui nessa região aqui dos 62 mil dólares, né? Aqui também, então, eu estou posicionando ordens nessa região até aqui a região. Ó, a gente tem maior vou, uh, quantidade de ordem aqui agora. Essa região aqui dos... 60 mil dólares, pessoal. Tá, tem muita ordem aqui. Tem são 205 bitcoins na região, então eu tô posicionando ordens aqui, tentando acumular bitcoin até aqui, pessoal. Mas eu tô com stop loss abaixo dessa região aqui, tá? Porque se o Bitcoin ele romper essa região de 60 mil dólares, eu vou ficar aqui com o pé atrás, pessoal. Tá E tentando olhando regiões mais abaixo aqui para tentar acumular. Porque é, eu comentei para vocês no último vídeo, né? Até vocês consigo mostrar rapidamente aqui para vocês, né? Bom, se o Bitcoin. Não conseguir ficar acima dessa região aqui, pessoal. Essa região aqui do 68 tá? A gente poderia configurar aqui de novo, né? O Dead Cat Bounce. Né? Então é isso aqui, ó. Tá? A gente poderia fazer um fundo mais abaixo, buscar essas regiões aqui. Inclusive, a gente tem no VPVR aqui, ó, bom uh, suporte de volume aqui nessa região, tá? Então eu ficaria de olho aqui para tentar acumular nessas, nessas faixas de preço até aqui os 60 mil dólares. Né? Mas se o Bitcoin perder, pessoal, essa região de 60 mil dólares, especialmente a região de 58 aqui, Daí a, gente, a coisa vai ficar feia para o Bitcoin, tá? Aí eu acho que fica bem complicado aí para a gente pegar é, esse mês, aí o mês, de, o mês de novembro, atingir a casa 98 mil dólares. E a coisa pode ficar bem complicada mesmo, tá? Mas enfim, eu não estou acreditando nisso muito, na minha opinião, a minha opinião é que o Bitcoin vai conseguir buscar força aqui em algum momento, tá inclusive a gente está vendo os indicadores de sentimento dando uma melhorada aqui agora, só que eu estou posicionado aqui com ordens aqui para tentar acumular nessas regiões aqui, porque onde tá o Bitcoin está aqui agora, eu não estou muito confortável para comprar, tá pessoal. Então, mudando aqui para o gráfico diário também, a gente pode ver, ó, essa média aqui importante, a média de 21 dias, 21 dias aqui exponencial, ó, que é a média amarela, tá dando suporte muito bom aqui para o Bitcoin. O Bitcoin está respeitando essa média de forma muito bonita. né? Então, se a gente perder essa média aqui, pessoal, tá? eu estou de olho nas regiões, até a região de US 60 mil dólares para tentar é, entrar. E se a gente perder essa média, daí aqui tem a média de 50 dias por inicial, que está na casa 59, mas daí acho que vai ser muito complicado. Eu vou, vou estopar aqui, simplesmente, a, a, a, qualquer compra aqui com Bitcoin, vou estar tá estopando, né? obviamente não... né? meu portfólio de Bitcoin, mas aqui a, o que eu estou operando aqui agora em corretora, então é o que eu estou de olho aqui, pessoal, tá? Essa região de 60 mil dólares para mim seria um suporte, uh, impacta um pouco esse gráfico. É um suporte mais importante, inclusive no último vídeo eu comentei para vocês que a gente formou aqui um topo duplo também para o Bitcoin, né? Então esse fez isso aqui, ó, né, pessoal? Então e fez um topo, né? Suporte 58, outro aqui. Se a gente perder agora aqui, né? essa região de 60 mil dólares, a gente poderia estar caracterizando aqui esse topo duplo e buscaria alvos aqui, na minha opinião, retestando esse quase suporte aqui, região de 52, 53, tá? Se isso acontecer, tá, pessoal? Mas eu, honestamente, não estou acreditando que isso aconteça aqui agora, né? Mas a gente vai acompanhar aqui se eu ver alguma coisa estranha, vou comentar para vocês aí no grupo do Telegram, participem do grupo do Telegram, pessoal, vale muito a pena mesmo, tá? Então, uh, pro Bitcoin que agora, pessoal, então resumindo aqui o vídeo para vocês, é um vídeo bem curto mesmo, tá? Não quero tomar o tempo de vocês. Eu tô tentando acumular regiões mais abaixo aqui agora. Se o Bitcoin romper essa região de 68, né? Voltando pro gráfico aqui de, de 4 horas, né? De romper essa região. Vamos puxar aqui de novo essa atração Fibonacci, né? Desse topo até o fundo aqui. A gente romper essa região de 68, né? Seria aqui a região de 66 mil. Vamos botar 66.500 dólares, pessoal. Daí a coisa pode ficar bem interessante para o Bitcoin. E a gente retestar, né? Retestar aqui esse, essa linha de tendência de alta aqui, desse padrão que o Bitcoin tá fazendo aqui maior, no maior prazo aqui, pessoal, tá? Então a gente poderia testar essa região mais em cima. O Bitcoin vai ficar andando um pouco aqui mais antes de conseguir romper, tá? Mas o é que eu falei, o tempo está correndo aqui para o Bitcoin. Eu gostaria de ver um pouco mais, bastante, na verdade, volatilidade aqui para o Bitcoin, né? O Bitcoin tendo mais força aqui nesse momento. Olhando aqui os indicadores de sentimento a gente vê aqui que o Long Short Trade deu uma, uma diminuída, mas não o suficiente ainda, né? 2.7. Então, tá, não está muito aqui interessante, pessoal, tá? Então, enfim, eu estou aqui um pouco tentando ver se eu vou conseguir acumular aqui um pouco mais Bitcoin, tirando né, lucro das altcoins, botando em Bitcoin, pessoal, porque eu estou... Tô... Eu acredito que o Bitcoin possa buscar aqui agora, nas próximas semanas, uma pernada muito forte, como, ele, como aconteceu lá em 2017. Né? É, então, é uma pernada violenta para o Bitcoin, Eu Aconselho vocês estarem mais posicionados em Bitcoin, tá? Porque é, quando isso acontece, pessoal, os altcoins ficam aí é, sem atividade praticamente aí durante um tempo. A maioria delas, não são todas, mas boa parte aí. Então, é, é o mais garantido aí, se você quiser realmente ver se portfólio subindo aí é tentar acumular Bitcoin aí para essa última pernada que pode ser muito forte mesmo para o Bitcoin se você quiser ter acesso a todas as ferramentas que eu estou usando aqui no aqui nos meus vídeos pessoal e também corretoras né que eu indico vou deixar aqui também a página no aqui na descrição do vídeo tem as corretoras que eu indico para quem opera futuros tem experiência só para quem tem experiência aqui tá pessoal essa parte inicial aqui do, do de cima é só para quem tem experiência aqui as corretoras que eu tô usando tá junto com as ferramentas que eu estou recomendando aqui também, que eu uso no meu dia a dia. Tá bom, pessoal? Vamos olhar aqui esse p também rapidamente, porque esse p deu uma, uma boa recuperada aqui, um sinal positivo, ó. Esse p deu uma, uma subida forte aqui agora, inclusive puxar a região de Fibonacci aqui, ó. Topo fundo, aqui a gente acabou de romper a região de 68 rompeu, teve suporte aqui, inclusive, ó, fenomenal para SP500. E outro sinal positivo também, a gente teve aqui o índice do dólar que deu uma, uma segurada, uma resistência nessa região que eu comentei para vocês no último vídeo. Ó. Então, a gente teve esse conezinho aqui agora, o, o, o dólar deu uma segurada aqui. Tá? Para mim, seria muito importante ver o dólar aqui dando uma derrapada, pessoal. Seria muito bom mesmo para a gente poder... Ter um pouco mais de confiança aí, né? E ficar bem posicionado aí com o Bitcoin, tá bom? Mas eu tô confiante aí pro, até o final do ano, pessoal, tá? Minha expectativa aí ver o Bitcoin até dezembro na casa dos 100 mil dólares, é, é o que eu tô esperando aí, mas vamos, vamos ficar de olho aqui, eu tô de olho na SP500 e nesse dólar, qualquer coisa diferente aqui, eu comento pra vocês aí também no grupo do Telegram, tá bom? Então, obrigado pela paciência de vocês aí, deixa o like quem gosta dos conteúdos e também se inscreve no canal se não está inscrito e a gente se vê aí muito em breve para mais um vídeo. Um abraço!